A vida é uma arte, a arte de desenhar, de ilustrar, de transmitir uma mensagem através dos traços. Mas isso não é para qualquer um, não. O Dicarônico no dia de hoje é com o mestre nessa arte, o Haroldo Jorge Jepp. Vamos juntos? Só pra gente uhum. ilustrar com a galera aqui Carioca Isso é Carioca, pô Rio de Janeiro é. Eu também sou Também é Carioca? Eu moro em São Paulo já tem mais de 30 é. Eu acho que até eu perdi o sotaque um Eu perdi também, também só, só. Mas eu vim pra cá Eu tinha 17 anos 17, eu tinha 11 Mas eu passei um pouquinho eu tenho quando eu, quando eu fico nervoso e quando eu bebo um pouquinho. É né? verdade, meu. <risos> Me falam isso, quando eu fico nervoso. Falam também. Caiu. Então, é meio engraçado. Essas é, é. as, as, as origens não, não, não, não, não se perdem. É verdade. Ainda gosto de um feijão preto. Hum, rapaz, quem não gosta, hein? Você curte também, não? Ô, <risos> Jeb, fala pra mim aqui, pra gente. Você é desenhista, ilustrador, chargista. Quer dizer, você tá dentro dessa arte de, de desenhar, essa facilidade, mas de onde surgiu esse dom na sua vida? Eu acho que desde criança, né? Desenhar pra mim era uma diversão né? Eu me divertia, era brinquedo né? Uma coisa assim e... que você desde pequeno Já não eu tem mesmo. uma inspiração Você sabe, sabe que quando eu era criança eu morei na ilha de Paquetá E eu comecei a desenhar lá Eu tinha 5, 6 anos, me lembro direitinho Tentando desenhar meu pai Que legal, cara Aí eu já era amarrado em futebol Porque tinha um clube de futebol ali perto de onde eu morava Municipal Futebol Clube. Olha só, hein? Eu me ligava no futebol lá, eu ia ver o futebol, não sei o quê. E, e tinha um cara que trabalhava lá com a, com a gente. Você via de onde vai surgir os gols, né? Eu desenhava Exato, os gráficos então. de gol, como é que acontecia a jogada, enfim. Eu perturbava o cara para ele fazer as redinhas pra mim. E eu fazia o jogado depois. Você tá brincando. É. Cara, e que o cara tinha maior paciência de ficar desenhando a redinha para mim me lembro dele chamava Mário, Que demais! Então, Quer dizer, surgiu lá, uns 5, 6 anos. Também a vida foi me levando, né? Uhum. A gente faz a vida e a vida leva também. Exato. Então, e foi no, no, na, no Mackenzie que me surgiu a oportunidade de... Eu tinha um colega que eu, eu gostava de desenhar o pessoal, brincar, não sei o quê. E, e eu já brincava em casa, me divertia fazendo os gols. O desenho do gol. Eu mostrei pra ele, ele falou: pô, vou mostrar pro meu pai, mas ele era o médico da Folha de São Paulo. Olha o lá e já pronto. Aí... E naquela época a Gazeta Esportiva era ligada com a Folha. Uhum. Aí eu comecei a fazer os gols na Copa de 74. Eu me lembro até que eu fui fazer, aí o primeiro jogo foi 0x0, o segundo 0x0. <risos> Como é que eu vou desenhar? O, jogo Brasil. Gol, o primeiro gol que eu desenhei foi contra Brasil e Zaire, em terceiro. E aí, dali, eu comecei a fazer caricatura. Enfim, a ilustrar o jornal. E eu conheci o Maia lá. O Maia fazia a charge diária também. E o Maia me, me fez uma... Vamos fazer uma página de cartoon toda segunda-feira? Pô, que legal. Vamos, vamos sim, não sei o quê. E começamos a fazer. Só que o, o, a Gazeta Esportiva tinha um fechamento horrível. Era assim, o jogo estava acabando o jornal já estava fechando é a <risos> loucura, porque depe, dependido Porque dependia de todo aquele sistema da folha, né? Toda... Uhum. Maquinária, a pasta de botão, é. saltou bem tudo, né? Também tinha. A prioridade era a folha, então... Sim. A aviación esportiva se, enfim, se prejudicava com isso porque tinha que entrar lá, naquele esquemão industrial da, dos jornais lá, enfim Tinha notícias populares eu sei que foi uma loucura a gente fazer assim, essa página porque ela saía na segunda-feira. E o que que era, no um espaço da semana e do domingo. Puta. Daí que surgiu a duplinha, porque para poder dar tempo e correr, às vezes eu começava um desenho e terminava, a gente ficava Tem trocando o Que legal. Aí a gente chegou ó. Vamos parar com esse negócio de assinar cada um desenho Porque vamos botar logo a página Jack e Maia e acabou Exato, os dois estão se complementando é. aqui Interessante Tanto que tu me mas como é que vocês desenham a quatro mãos, quatro mãos? Surgiu assim, né? Que curioso, eu confesso que eu não sabia Depois da Gazeta esportiva, a gente foi pro Jornal da Tarde Isso Aí foi a, a dupla desenhando a quatro mãos E lá no Jornal da Tarde a gente conheceu um pessoal convivemos, conhecemos assim, o pessoal começou a fazer um jornal para o Corinthians chamava-se Coração Corintiano e eu me lembro que uma das capas desse jornal foi eles botaram um, cor, um, um porquinho, uma camisa do Palmeiras e antecediam um jogo Corinthians e Palmeiras e a, a manchete era assim assado ou cozido meu Deus, cara e o pessoal sabia que eu Estava no jornal, olha, os olha Vieram para cima... Né? Cortaram relações. imagina bom Mas aí que tá mas a sua linha de dentro do desenho, se eu estiver enganado, mas eu percebo, independente do, do futebol, eu lembro da revista Placar também, mas sempre numa coisa ligada é. ao humor, né, Jep? Assim, o Placar, eu, eu, eu, a gente fazia essa página também de humor, né, e fazia os gols também. Uhum. Porque, o é, porque a, a maior loucura do, do que a gente fez no placar foi reproduzir todos os gols do Corinthians em 77, quando foi campeão. Eu tô de três anos Foi uma edição fui... inteira só de, só de gols. Pô, lá... era, pra, era pra virar a noite. Quem aí? foi que inventou esse troço, né? é, Foi, pô, virei umas noites ali, pra. Caramba. Sempre correndo atrás do... Como porque é que era... demais, né? E naquela época tinha um agravante. Não tinha... Assim... Saiu o gol, você tinha que ver na hora Eu levava o um bloquinho, eu anotava ali tudo. Uhum. Depois eu ia perguntar pros jogadores eles assim, ia no vestiário assim, E que é o dificultar. cara sempre tirava uma casquinha Não, eu que dei o passe, não foi bem ele né? é. Acontecia isso Vou Até te que rombo. surgiu ah. Até que surgiu O aparelho de vidro, aí foi legal né Porque Você conseguia por ali eu, já eu conseguia já... pegar Por ali Aí eu repetia várias vezes. Né? Aí começou a ficar Até melhor. Até ficar uma coisa mais... É. Né? E, e, Jep, aí você, pô, já são um, um, quatro décadas já, né, Nessa área de desenhar, mais é, ou menos isso, não? eu comecei com 18 anos. Olha, né, rapaz. Quanto porque tempo? eu entrei na Gazeta Esportiva. Olha é. como é que passa. Mais, é? mais a mão, o traço é. e, a, e a qualidade... No, no, então, ali no... a vida me levou, né? Porque não era bem isso que eu queria, né? Ah, é. Eu fazia desenho industrial mesmo, eu tava estava afim, gostava, enfim. Eu fazia, às vezes, de mural de cursinho, faculdade, eu brincava, É só isso que eu gostava. Que demais! Você fala de charges de futebol, mas aí, com a questão da fantasia, também entra na questão da música, entra na questão do, da política. Sim. Essa sim. Seara, você também brincou bastante. Muito, muito é. boa, gente. <risos> Teve uma época que eu fazia charges de área do Jornal da Tarde. Eu tinha muito jeito na faculdade para modelar. Certo. Aí tá a gente se sentiu capaz de fazer caricatura tridimensional. Ou seja, virar um boneco. Virar um bonequinho. que demais. Isso aí virou capa de, de ilustração de play... Playboy, eu fiz uma três ou quatro personagens. A revista Homem também, eu lembro que eu fiz. está no jornal da tarde eu lembro quando teve a eleição do do Carter do, do, contra o Reagan a gente fez uma uma sequência boné que era assim o Reagan ficava esperando o Carter vinha naquele carroção dos, aquele carroção americano sim, do, sim. típico do Faroeste né? e era assim se o, se o o Carter, o Carter ganhasse ganhava a eleição, ele ia dar um pulo Ele ia pular da montanha e ia se no chão Mas se o Reagan ganhasse, ele ia tomar o carroção e o, <risos> e o Carter ia ficar pelo caminho Cara, que legal isso Isso tudo feito em boneco, tridimensional Nossa, isso aí é... Cara, cara... E dali, aquilo deu origem a um programa de televisão a minha mãe conhecia o Augusto César Vanute e a minha mãe mostrou uma fita pro, pro, pro Vanute e na fita estavam uns testes que a gente estava fazendo de animação de bonecos sabe putz aí ele já é apaixonou ele falou olha disso aqui eu não gostei tanto mas os bonecos o eu bom, gostei é. eu quero fazer um programa de bonecos com ele político tipo, com humor político não sei. Convidou ah. o Agildo Ribeiro também assim. Nossa, que demais A gente, o Agildo, enfim Pra ter o um lance do humor de vez né? É, porque o Agildo já tinha aquela Aquela experiência com o Topo Gigi, né? Sim Aí foi que muito legal, demais, deu um casamento legal. legal Ficamos quatro anos fazendo isso. esse programa Foi na TV Bandeirantes E depois na TV Manchete Bons tempos, né? É E, e Jepp, e a sua relação com, com São Paulo É uma relação muito forte também, né? Porque... Tem, tem todo, todo um traço seu na cidade, principalmente no centro de São Paulo, na antiga Faria Lima, eu estou enganado. Tem uma então, relação. É... Né? Como é que surgiu essa história de fazer mapa de uma forma mais caricata? Uhum. Ou seja, forma caricata é assim, você respeita a localização, mas não respeita a proporção. Então aquilo que é importante você aumenta, cidade dá destaque. <coughs> Eu lembro que a primeira experiência de mapa, na época, tanto eu quanto mais, a gente ficou até preocupado. Será que a gente vai conseguir fazer isso? Foi uma pauta do Jornal da Paz, que era para fazer um desenho da Faria Lima. Um, assim, um mapa da Faria Lima, mas uma coisa lúdica, assim, é, mostrando as curiosidades que tem na Faria Lima. Enfim. Tem um shopping, tem um pinheiros, tem comércio lá também, tinha um comércio lá diferenciado, né? Depois nós fizemos também a, a, a Rua Santa Efigênia, que é muito, muito, também foi outra experiência bem legal, Santa Efigênia. Eu ia te perguntar dessa questão da, das experiências, que, ou qual a melhor experiência que você já viveu, mas aí você já está contando tantas legais. É. É, você tem uma coisa bacana que você trabalha em relação aos bairros, que é entender por que, que o bairro chama daquele jeito, né? Ou não? É porque quando, a gente, quando eu vou fazer um mapa, eu sempre quero saber por que o nome, por que o nome do lugar, por que esse nome, desse lugar tem esse nome? Então por exemplo, aqui nós estamos andando na Vila Madalena. Perfeito. Muita gente conhece essa história, por isso isso aqui era uma, uma fazenda e o dono da fazenda dividiu como herança para as três filhas. É ida. Madalena e Beatriz, aí virou Vila Ida, Vila Beatriz Sim. e Vila Madalena. A história aqui foi essa, mais ou menos. Só que, curiosamente, a Vila Madalena ela foi se expandindo, porque, por interesse comercial, enfim, ela não era, não era tudo isso que é hoje, né? Uhum. Ela era do tamanho da Vila Ida, eu imagino. E, então, acho que... E muitas vezes... Eu, eu gosto de pegar o, o porquê que surgiu, porque eu até ilustro, às vezes, com isso aí. Uhum. Eu fiz um mapa de São Vicente uma vez, e o curioso, por que São Vicente? Por, por quê? Vem o nome da, da capitania de São Vicente, e qual é o personagem? Martim Afonso Martinho. de Sousa. Aí o que, que eu fiz? Eu botei a galera do Martim Afonso de Souza chegando lá nos dias de hoje, né? <risos> Sensacional. Essa forma lúdica é, é o legal também, porque hum. faz com que a criança mergulhe, né? Eu também. É. Né? Já começa. Só que a educação poderia ser muito bem, bem trabalhada se fosse através disso, né, Jeff, é Eu acho também. Porque tra... é, então, tra... fica... traria traria um o interesse então, até. Então sobre né? isso a gente teve uma experiência bem legal no Sesc, Sesc do Carro em Taquera. Né? Uhum que era fazer, um, criar uma maquete com as crianças. Olha que As crianças iam criar e iam fazer a maquete na linguagem dela. se dividiu por escolas, e as escolas tinham, tinham as turmas, e elas iam o quê? Iam pesquisar, cada, cada escola ficou com um pedaço da cidade, então elas iam pesquisar e construir, claro. Com monitores que, uhum. que ensinavam a, a fazer uma maquete né foi uma experiência bem legal isso, isso ficou muito legal. bem diferente ficou bem louca a maquete das da, eu, vista eu imagino, pelas crianças mas é legal porque assim é aquele lance de eu que fiz aqui é é, eu, é, eu pesquisei é. eu sei o que eu estou fazendo se está lindo ou não mas para mim foi algo que eu fiz isso é dá trazer então, isso para a criança é muito a, legal você vê como a coisa vai uma vai puxando a outra a maquete ela foi foi fruto do desenho de mapa que a gente começou no Jornal da Tarde, olha só, totalmente inseguros, falando, não vamos fazer, nunca fizemos, vamos fazer mas... que bom. É fiquei é muito, muito bom, assim, isso. vamos acho mesmo não vou conseguir, mas não ficou lá muito bom não, a gente foi melhorando depois né, <risos> Parece, tudo que a gente começa, quando eu olho um desenho meu lá dos anos 70 Cara, Putz. não tá negando, isso aqui não, hoje Acho não de desenho desenho isso não, <risos> hoje. E, o, e o Memorial da, da América Latina também tem o então né? foi fruto disso tudo foi de também. Isso daí, né? Que sensacional. Foi, foi um, foi um, veio o projeto Memorial da América Latina e a gente uh, conhecia a Maurin que era uma grande fotógrafa, e ela trabalhava muito com folclore. E ela, ela foi cuidar do pavilhão da criatividade do Memorial da América Latina. E ela teve uma ideia da maquete, baseada em outras maquetes que ela já tinha visto Em que o pessoal andava por cima de um vidro demais, cara Aquilo lá a gente não criou, não, a gente foi... Já vimos outras maquetes desse tipo A maquete surgiu também assim, essa ideia da maquete Em cima do mapa, dos mapas, caricatos Pô, por que a gente não transforma isso em tridimensional? Aí eu lembro que a primeira maquete que a gente fez foi de São Paulo Que legal! Tridimensional Tridimensional Putz. E, já dentro da, do, do seu aprendizado para outras também tem, hum. tem alguma coisa dentro da arte assim que você ainda não vivenciou? Tem vontade ainda de viver? Alguma tem coisa de... Tem Hoje nós estamos vivendo a era do 3D, né? Até o 5D agora também, né? Ele tá colocando 10D. aí tudo, loucura. Meu grande sonho é transformar esses mapas que eu faço, caricado, sem tridimensional até que você faz. Uhum. Mas eu quero transformar isso de uma maneira que a pessoa entre no desenho. Putz! É um sonho, né? Cara, aí é.. Você andar pela cidade andando pelo desenho trabalho doido, né? Mas é, enfim, tudo começa assim. Ué, mas né? exato, é. E, e eu, Gep... também, eu também brinco um pouco naquele Second Life, então é dali que eu tiro essas ideias, né? Vai chegar lá. É. E, pô, quero conhecer o trabalho do Jep, quem o pessoal tá hum. querendo, tá, vai entrar no Facebook, enfim, mas onde é. é que pode estar vasculhando aí essa história maravilhosa que o Jep tem aí na, na carreira? Mas, eu, olha, eu, eu, eu, eu, eu preciso ter vergonha, não tenho um site aí. <risos> Mas, é só... mas assim mas eu ponho muito no Facebook né Então, isso é legal, e como é que a gente acha lá? Quem tá é pelo meu pra... nome mesmo Só coloca lá Haroldo. Tá do com, a... com H uhum. Zep uhum. Maravilha, Jornal. aí, aí já, já entra já nessa história toda que você está contando é. aqui você Mas eu, eu preciso me, me atualizar também, sabe? Eu preciso Entendi. ter um Instagram, perfeito Vai né? chegar preciso lá ter... é. Chega lá, o importante é saber que o que você faz aí tá tudo lá com você e tudo certo. Ô Jepper, o canal continua mais falando de longevidade, falando de viver novas experiências. Uhum. É, você faz alguma coisa voltada no caso da longevidade nos aspectos físico, mental, emocional, espiritual, não? Sim, sim. Olha, eu sou sedentário. O máximo que eu faço é jogar futebol de botão, futebol de mesa, que aí eu, eu, eu, eu participo de campeonato. É uma brincadeira séria, né? Entendi, aqui, aqui, eu, aqui mas eu vou é suar ten... mesmo, aqui eu vou embora. Mas é sedentário. Entendi. Ô, Jefe, agora a gente vai fazer o lado B, que é o lado curioso, onde o ah. entrevistado responde bate pronto. Tá. Vamos embora? É tranquilo, é tranquilo. É mais fácil que desenhar. Eu não sei desenhar, <risos> então pra mim é mais fácil. Ô, é fala uma, uma saudade que você tem. Uma saudade que eu tenho. Ah, eu tenho saudade da infância, principalmente. Ilha de Paquetá, na saudade. Ilha de Paquetá. A maior alegria que... ou maiores alegrias que você já viveu? Olha, muitas. Mas o Corinthians campeão de 77 foi <risos> demais. <risos> Basílio tá, fez a olha, alegria dele. É. Tá, tá. E, Jep, tem... o que você gosta de fazer quando ninguém te vê fazendo? que eu gosto de fazer? Quando ninguém vê você fazendo Vou Jogar botão escondido <risos> Esse é bom, vai treinando ali o campeonato é. <risos> Já tem uma palavra que te define Uma palavra que me define Isso. Fantasia Fantasia, bacana Porque a fantasia é a fonte de qualquer um desartista. Para virar uma realidade. Exatamente. Muito é bom. nela que você cria, que você sonha. É um Muito sonhador. Bom. Muito bom. Esse foi o grande artista, <risos> o mestre do desenho, na ilustração, na charge, no humor. Jorge, Haroldo Jorge Gervais. Sucesso, Valeu, Obrigado, meu. Obrigado pela oportunidade. Uma, uma ideia ótima, tá vendo? Gostei da ideia. Você viu o que as novas tecnologias fazem a favor da, da bah, arte! Grande <risos> ideia sua, Muito, muito obrigado! Jack. Eu fico feliz de poder e ter o. A tecnologia um ajuda muito hoje, né? Sem dúvida! Ajuda pra caramba pra poder levar aí pra quem acompanha o Curtindo uhum. Mais histórias fantásticas como a sua. E você pode participar, você pode mandar aí a sua sugestão de quem que você gostaria de ver aqui no carro, no De Carona com Curtir, que assunto você gostaria uhum. de saber. E vamos embora, vamos junto. Afinal de contas, sem você, o canal não existe! Até o próximo De Carona com Curtir!